Olha eu aqui de novo meus amigos! Hoje tenho um truque poderoso para ajudar você, que me acompanha aqui no canal. Vocês nem imaginam, mas isso é usado por muitos homens. Eu não fazia ideia disso e o quanto ajuda, isso bem antes de me curar totalmente da ejaculação precoce. Então senta o dedo nesse joia aí embaixo, ative as notificações e se inscreva no canal. Valeu meu camarada! Hoje vou direto ao ponto. Você está gozando rápido demais. Na hora de dar aquela trepada com a gata. Quero falar que você pode perder a sua mina se está com esse problema meu irmão. Porque você sabe que mulher gosta de sentir prazer. E não só sentir o cheiro da porra. Não é meu amigo? Daqui a pouco vou te falar uma coisa infalível para você curar de vez a gozada rápida. Então comemore. Porque hoje os seus problemas em ejaculação precoce irão acabar. Logo após que assistir esse vídeo, corre lá no link que está na descrição. Que no vídeo existe um método que vai curar totalmente sua gozada de flash. As mulheres são exigentes, meu amigo. Querem mesmo aquele cara que pega ela com força e satisfaça ela de jeito, metendo e -se sem gozar. Mas você será um desses meu amigo. Porque você está inscrito aqui no canal e vai aprender essa dica para não passar vergonha nunca mais. E parar de gozar rápido. E agora meu amigo, sua parceira vai implorar para você não parar mais. Mas quero lembrar que essa dica não vai te curar, vai te ajudar só na hora da trança. Vai te ajudar a não gozar rápido na relação sexual. Essa dica é simples e muitos homens usam. Cara, só de lembrar de quando sofria. Meu irmão era terrível. Vamos agora a essa dica para dar uma amenizada. A contração da musculatura pélvica. São os exercícios que fazemos no pênis. Eles são muito úteis para a ejaculação precoce. Ajuda muito no fortalecimento e por consequência ter mais controle no momento do orgasmo. Durante a ejaculação essa musculatura é ativada. É a causa do fluxo sanguíneo que faz com que tenha ereção. Aperte a base do seu pênis quando estiver chegando na hora de gozar. Isso vai reduzir a ereção. Ao perceber o pênis controlará o orgasmo. Com o tempo poderá controlar com mais facilidade. E quero deixar bem claro que esse truque vai apenas te ajudar na hora da relação. E não vai curar. Para se tornar aquele cara transante que tanto quer, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo que mostro como se curar totalmente da gozada rápida. Esse método caseiro me curou e hoje sou totalmente livre. E controlo a hora que vou gozar. E você pode estar perguntando, será que posso fazer esse método? Claro que pode, aliás todos os homens podem, basta acessar o link aqui embaixo do vídeo. Isso funciona perfeitamente, não possui químico nenhum, é totalmente natural e saudável. E você pode baixar ainda hoje. O meu problema era muito sério e hoje me curei. Como é bom não ter mais esse mal e não ficar atrás de milagreiros ou remédios químicos da internet. Me diz aí nos comentários sobre as dicas e o que achou. Fico por aqui e tamo junto.